falando em brechós, zero preconceito com brechó gente os brechós chegaram pra ficar é uma onda sustentável que vem já tem um tempo uh, eu abri o meu brechó pra vocês terem uma ideia e já foi assim, quando eu já, já peguei já a onda rolando foi em 2018, 2017 e bom, é uma trajetória maravilhosa, você conhece muita gente que pensa como você, as pessoas estão preocupadas realmente com a sustentabilidade, tem uma galera de fato que faz isso com o coração, se doa de verdade, então não tem é, problema nenhum de você adquirir uma peça de brechó. Uh, hoje eu não tô com nenhuma aqui, mas eu costumo gravar vídeos com peças de brechó e vocês nunca vão saber quais são. Uh, o lance está realmente em você saber garimpar as peças que você Julga ser estilosa. E as brasileiras mais antenadas, não só aqui mas também fora, uh, em Portugal tem um uh, tem uma onda forte também de brechós e elas já estão antenadas e já estão incorporando isso no guarda-roupa delas, assim como Coco Chanel fazia. Você começa a fazer essas misturas e ajuda o planeta. Olha que bacana. Tem algumas uh, alguns probleminhas, alguns percalços na hora de comprar no brechó quando a gente vai numa loja é muito diferente a gente sabe o que quer comprar? então assim, eu quero uma blusa branca de renda eu entro na loja e aí eu pergunto às vezes para a vendedora eu estou lá olhando e aí vai ter a blusa branca de renda ou não, mas vamos supor que sim e aí você pede o seu tamanho ah, eu quero um M, eu quero um G, eu quero um P, eu quero um GG e aí você prova, veste, beleza o brechó não funciona assim, você não tem várias peças você do mesmo modelo, você não tem todos os tamanhos, então não é uma compra que você vai muito focada. Normalmente o brechó, eu vou falar isso, mas não entendam como um passaporte para o consumismo, um passaporte para vocês comprarem a torta direita, porque também não vai agregar nada para o teu estilo. Normalmente assim, eu vou muito com a mente aberta, principalmente quando eu vou garimpar coisas para mim, não para o meu brechó, também acontece. E tudo bem, eu quero um casaco que seja sei lá, xadrez e que seja de lã. E eu chego e não tenho xadrez, mas tenho um casaco verde de lã e está por um preço bom, é de uma marca boa ou ele é antigo. É, para vocês terem uma ideia, eu garimpei um vestido e eu paguei muito barato naquele vestido. E ele, eu descobri depois que ele era da década de 50, se não for um pouquinho antes ele tinha o um nome, ele é todinho costurado a mão e ele tinha um nome, a etiqueta, né que não era, da, era, não era da, de uma loja era de alguém que, que fazia não era essa etiqueta de loja que a gente tem, que a gente tá acostumado era uma etiqueta que tinha o nome da pessoa, o telefone e o nome da loja e aí Lógico, fui dar, uma, dar um Google, e aí eu descobri que foi o nome da pessoa era uma tenista que foi famosa nessa época e tal. E eu garimpei esse vestido maravilhoso, ele é perfeito. Quando eu postei, todo mundo quis comprar, mas esse eu não vendo de jeito nenhum. É uma peça de acervo muito bonita, muito chique, não, não vendo, não dou, não posso nada com ele. Mas só pra vocês entenderem que tem peças que duram uma vida inteira não essas peças que a gente vê muito hoje, principalmente em fast fashion ou lojinhas que não tem muito essa informação de moda, que faz aquela porrada de roupa mesmo pra vender baratinho, então o tecido é barato, a linha que é costurada é barato, o zíper é barato, por isso que aquela peça, não, o zíper não funciona direito, então sugiro que vocês pensem bastante na hora de comprar em brechó e procurem por peças antigas. E outra coisa, não é, não é nada de outro mundo você não achar, às vezes, o, a tua numeração. Você pode muito bem comprar, e uh, isso eu falo pra mulheres que já estão com o estilo um pouquinho mais avançado. Senão você vai comprar e vai deixar em casa. Você pode comprar e mandar na costureira. Se for uma peça, meu Deus, aquele garimpo que, igual eu, achei esse, esse vestido, você fala, cara, esse vale o investimento, e sim, eu vou levar, eu vou usar. Apoio, acho que devo assim, mas não deixa guardadinho deixa o guardadinho não, leva na costureira, manda fazer os ajustes para você usar essa peça. Cuidado com brechós caros, tá cheio por aí. Tem muita gente legal comprando, garimpando, vendendo peças boas, compras de brechó, mas tem uma galera maluca que acha que só porque a é da Zara tem que ser cara. Primeiro que algumas marcas não são parâmetros de qualidade para nada. E se você vai comprar pela etiqueta, então é melhor você ir até a loja e comprar. Não dá pra você pagar um casaco por 200 reais só porque ele é da Zara, você investe um pouco mais e compra um novo, só acho. Então toma cuidado com isso, uh, tem principalmente no Instagram, agora na quarentena, tem muita gente, muitos brechós, amigas minhas também, que estão vendendo online, se vocês olharem, gostarem e outra, outra dica muito importante, se vocês forem comprar online, peçam as medidas. Porque é o seguinte, no passado uma calça 42, ela veste uma 36 hoje. As peças eram muito menores, então você tem que tomar esse cuidado pra não comprar gato por lebre. Nem vai ser sacanagem da vendedora, mas é porque realmente as peças... Uh, as modelagens antigas eram bem menores das que a gente está acostumada hoje fora que o, a, a forma também o shape que a gente fala ele também é diferente você vai encontrar muita calça, por exemplo que tem a cintura bem fininha e aí o quadril abre mais um pouco as calças que, são, que eram chamadas de bag e semi bag então pede a, as medidas da peça que você quer para você não ficar enganado e todo mundo ficar feliz you <laughs>